Olá pessoal, que a paz né, e a graça do nosso Salvador esteja com todos nós neste dia que Deus nos abençoe. É, como eu disse aí no, no, no vídeo 138, que eu ia fazer aí alguns vídeos analisando todos todos os textos que eu encontrar na Bíblia a respeito do formato da nessa terra. O que que Deus? Quais as menções que Deus deixou? inspiradas por, pelo Espírito Santo na Bíblia Sagrada, né? É, vou começar pelo livro de Gênesis e vou fazer um, um vídeos um por um até chegar até o Apocalipse. Eu sei que vai demorar muito, eu sei que vou ter que fazer muitos vídeos mesmo, mas eu vou ler a Bíblia toda e vou fazer, vou ler a ler a Bíblia toda mais uma vez e vou fazer de Gênesis a Apocalipse, expor todos os textos que menciona aí a respeito do formato da nossa Terra. Tá ok? É, peço desculpa aí que eu até demorei um pouco para fazer esse vídeo, mas é, é um compromissos que a gente tem, né? E a gente acaba tendo que dar prioridade em outras coisas, então peço perdão por isso, mas eu vou me esforçar para gente, a gente fazer isso o mais rápido possível. Tá ok? Nós vamos começar hoje pelo livro de Gênesis, eu peço a você que fique até no final, que eu vou no final colocar aí um desenho, um desenho não, uma, uma imagem, né? daquilo que é, eu vi nesses textos, o que que Deus apresenta para mim, na minha opinião, nesses textos da Bíblia Sagrada, entendeu? Literalmente o que que Deus mostra nesses textos. Então peço a você que fique até o final, acompanhe comigo aí que eu vou analisar texto por, por texto. Não são muito textos, muitos textos. Eu encontrei textos somente até no, no capítulo 11 de Gênesis, são 50 capítulos que existem no livro de Gênesis, mas eu encontrei é, bases para a gente analisar somente até o capítulo 11 e pulando até muitos capítulos, não são muitos textos, são poucos dentro do livro de Gênesis, mas os poucos que tem já dá para a gente fazer aí uma, uma análise muito boa. Então eu peço você que acompanhe comigo os textos depois eu vou estar mostrando essa imagem do que, que eu vejo Dentro desses textos, eu estou com uma colinha do lado aqui Então nós vamos começar a analisar um por um, tá ok? Eu peço a você que antes de a gente começar Se você puder se inscrever no canal se você não é inscrito Puder deixar o like aí, né? Deixar seu comentário também que ajuda bastante né? Para ajudar a gente nesse trabalho aí a gente interagir né? e trocar ideias, tá ok? Eu vou respeitar a opinião de todo mundo, tá? Que é assim que a gente faz ciência... É, respeitando as opiniões, as diversidades, porque a ciência é feita com dúvidas, né? Mas aqui eu estou falando da palavra de Deus, que para mim ela é a verdade de geração em geração, porque ela é inspirada pelo Espírito de Deus, tá? Então vamos analisar, vamos começar. Em nome de Jesus. No capítulo 1 de Gênesis, é... Temos aí o versículo 2, que é um versículo muito interessante, que fala assim, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, ou seja, não havia mais nada né? a não ser o Criador, segundo o que está escrito em, em, em Isaías 43, 13, que antes que houvesse dia, eu sou. Né? A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Ou seja, era a escuridão total. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, não havia mais nada a não ser o Criador e as águas. Mais nada, nada, nada, nada, nada. Apesar da gente escutar muitas heresias aí, disseitos aí na internet, mas não havia mais nada, nada a não ser águas e o Espírito do Criador e disse Deus no versículo 3 e haja água e, e haja luz desculpa e houve luz e viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas e chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou noite e houve então a tarde e a, e a manhã e o primeiro dia Deus como um arquiteto de todas as coisas, né? Como eu quero fazer aqui uma comparação, tipo, assim, vamos vamos dar um exemplo que você é um um pedreiro né? você está construindo uma casa aí você vai fazer um serão né? é só para a gente ter uma ideia do que eu penso aqui nesse texto é... e à noite não tem como você trabalhar da mesma forma que você trabalhou durante o dia que vai, ser... vai até escuro então você tem que acender uma luz para você ver o que você está fazendo né? não que para Deus isso seja necessário porque a Bíblia mesmo vai dizer que para Deus a escuridão e a luz e as trevas para Ele é a mesma coisa né? mas como um arquiteto arquiteto né, ele viu trevas agora eu vou construir então primeiro antes de eu construir tudo eu vou clarear tudo eu vou acender uma luz né? então quer dizer que a gente percebe aí que a luz que nós temos hoje não é do sol nem da lua é uma luz criada por Deus a luz do criador tá ok eu não vou fazer muita resenha aqui, não, o vídeo vai ficar muito longo e eu peço a você para fazer o seguinte. Nós vamos partir agora para o versículo 6 até o versículo 10, que também é um dos textos formidáveis para gente, a gente estudar. E eu peço a você que faça o seguinte. Sinceramente, eu peço a você que faça isso. Não deixe de fazer isso. É... Vai lendo os textos comigo e coloca virtualmente na sua mente... É uma esfera e um reino plano um planeta se bem que essa palavra não existe na bíblia planeta né? coloca na sua mente um planeta uma bola segundo o que a ciência diz e uma terra plana vai lendo os textos e vai comparando os textos com uma bola e uma superfície plana aí depois você coloca nos comentários o que você achou que dos textos, o que, que se encaixa melhor? Vai fazendo isso até o, até o final, são poucos textos, vamos continuar. Versículo 6 ao 10 diz assim: Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez portanto Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, olha aí, separou em duas partes as águas. Em cima e embaixo. Vai fazendo o que eu te disse aí, eu coloco na sua mente. Um reino plano e uma esfera. O que, é que você acha? Deus então, separou as águas entre esse firmamento, em cima e embaixo. Está escrito aí: separou. Haja ah, ah, ah, ah, ah, entre as águas o um limite para separá-las em duas. As que estão embaixo e as que estão em cima. Vai raciocinando aí. E assim aconteceu. E, e Deus ao firmamento deu o nome de céu. É, a tarde passou e raiou a manhã. E esse foi o segundo dia. Olha só. Então disse Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnem num só lugar. As águas que estão sob, o que, que é sob? Embaixo do firmamento. Esse firmamento que ele fez para separar as águas em duas. As águas que estão em cima e as águas que estão embaixo. O apóstolo Pedro vai dizer que Deus firmou o mundo no meio das águas. Deus separou as águas com as de cima com as de baixo E essa separação ele fez com o céu, com o firmamento né? é, A fim de, de, de aparecer a parte seca Assim aconteceu Deus ortogou o nome de terra à parte seca E a massa das águas que havia juntado ele chamou de mares e observou Deus que isso era bom. Vamos, vamos continuar. Né? É, versículo, versículo 14. Declarou Deus: haja luminares nos, no firmamento esse firmamento que separou as águas em duas haja no firmamento do céu, a fim de de separar o dia da noite e sirva elas de sinais para definir as estações, dias e anos. Né? Esses luminares vão ser para definir os dias e as estações dos anos. E, as, e que haja também luminares nos céus para iluminar, iluminar toda a Terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Eu achei isso interessante. Vai pôr na sua mente aí, ó. Virtualmente vai lendo os textos e comparando. Com a bola e com o um plano. Vamos continuar. Agora nós vamos para o capítulo. Vamos para o capítulo 8. Muito interessante esses versículos aqui também. Ó. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu tinha separado aqui a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, que também é interessante. Diz assim. Deus lembrou então de Noé e todos os animais selvagens de todos os rebromésticos... Re e todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um, um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Aleluia. Interessante, enviou um forte vento sobre a terra para baixar as águas. Coloque na sua mente uma terra bola e um plano. Lembre que... No Mirando em, em 1.633 km por hora no eixo e também viajando a, a, se eu não me engano, a mais de 800 km por hora. Né? Vamos continuar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra a fim de. A fim de 150 dias as águas haviam diminuído e no 17 dia, dia do sétimo mês a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram a escoar até o décimo mês. No primeiro dia do décimo mês surgiram os topos das montanhas. Eu acho interessante esse texto. Uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Que a Bíblia vai dizer que assim como brotou água da terra, caiu água do céu, como a Bíblia diz que abriu as comportas do céu. E lá no capítulo primeiro que nós lemos, diz que Deus separou as águas de cima com as águas de baixo. Fizeram duas. Então tem água em cima e água embaixo. A separação quem faz... É o céu, é o firmamento, como está escrito lá. E esse texto aqui está dizendo que as águas né, subiram até cobrir as montanhas. E agora elas começaram a descer até começar a aparecer as montanhas. Um texto que as águas que surgiram da terra elas voltaram para a terra mas as águas que caíram de cima a Bíblia não fala que voltou para cima ela cessou de cair mas ela não voltou para cima então aquela imensidão de água que desceu de cima ela desceu para dentro da terra junto com a imensidão de água que também brotou da terra agora o que é mais coerente? isto aí com os relatos bíblicos ou com o que a ciência fala? Aí vai dizer assim, o que, que isso tem a ver? Eu posso estar dizendo uma besteira aqui, mas raciocina comigo e eu quero que você deixe seu comentário. É... Foram muitas águas que caíram do céu e que brotaram da terra. E todas essas que brotaram do céu e da terra se infiltraram. A Bíblia diz que escoou para dentro da terra como se você tivesse tirado um tampão de uma piscina que aquela água descesse toda então voltou para dentro da terra muito mais água do que saiu para onde que foi essa água toda se nós estamos numa terra bola agora se você vai me dizer que a terra é muito grande que ela caberia tudo dentro da terra bola pode até fazer sentido mas eu não acredito assim né? eu não acredito assim mas, dê sua opinião aí. Vamos continuar. É, o versículo 9 também diz uma coisa interessante. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés. Portanto, a terra ainda estava coberta de águas. E por esse motivo voltou para a arca. Então, Noé estendeu a mão para fora apanhou a pomba abrigou-a novamente dentro da arca as águas ainda cobriam né? toda a terra ainda estava coberta, estava cobrindo a terra vamos para o próximo versículo é o último agora o último capítulo aqui ó. que é o capítulo 11 Fique comigo até no final, que no final eu vou mostrar aí as imagens a respeito do que eu penso, o que, que eu vejo nesses textos, a respeito desse formato da nossa terra, que homem nenhum provou pela ciência. E a Bíblia vai dizer que mentiroso seja todo homem, mas verdadeiro seja Deus. Foi Paulo quem disse isso no Romanos capítulo, capítulo 3. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor, né, o Criador, dispersou a humanidade sobre a face Isso que eu encontrei no livro de Gênesis, peço a você que deixe seu comentário abaixo, agora vamos para as imagens a respeito do que, na minha visão, a minha humilde visão, o que, que eu vi que Deus mostrou para mim dentro desses textos, vamos para as imagens. Bom, aqui eu vou só expor algumas fotos, entendeu? Peço perdão a você que eu não sou, não sou fera no Photoshop, mas eu acho que vai dar para o gasto para a gente entender o que, que eu vejo naqueles textos de é, do primeiro capítulo de Gênesis, tá ok? Eu vou só ler os textos, passando as imagens e depois você no final aí deixa seu comentário a respeito do que, que você acha, tá ok? Eu vou mostrar aqui o que, que eu vejo naqueles textos, principalmente nos primeiros cap... versículos ali do primeiro capítulo de Gênesis, ok? Então vamos lá. No princípio Deus criou os céus e a terra, a terra entretanto era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite houve então a tarde e a manhã o primeiro dia depois disse Deus haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes aqui eu vou fazer um pequeno comentário porque não tem jeito olha só o que está escrito no texto, está bem claro ali, você pode procurar na Bíblia, às vezes você acha que eu alterei o texto, mas você pode procurar na Bíblia, está dizendo ali, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes, segundo o que a gente leu nos textos de, de primeiro capítulo de Gênesis, fez separação entre águas e águas, a água de cima e a água de baixo, Pedro também, das suas cartas também, ele repete isso, que Deus firmou o mundo no meio das águas. Então, ele fez separação e firmou o mundo no meio. Então, agora, como que Deus ia fazer a separação em duas partes? Não tem coerência nenhuma se ele traçasse uma linha horizontal do jeito que eu fiz aqui, entendeu? Jogasse água para cima e para baixo e fizesse um mundo aqui no meio é, sem limite, nem de profundidade, nem de lateral. Não, não faz sentido nenhum, não tem, não tem condições disso acontecer mas é mais coerente assim, entendeu? Então vamos lá, fez portanto Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, assim aconteceu e Deus ao firmamento deu o nome de céu ou seja, esse limite a tarde passou e raiou amanhã, esse foi o segundo dia Deus ortogou o nome de terra, a parte seca e a massa das águas que se havia ajuntado, ele chamou de mares e observou Deus que isto era bom. Declarou Deus, haja iluminares no firmamento do céu a fim de separar o dia da noite e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas, todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra para dirigirem o andamento do dia e da noite e fizeram separação entre a luz e a escuridão e observou Deus que isto era bom. Passaram-se tarde e amanhã este foi o quarto dia. Então está aí as imagens, está aí as, a montagem que eu fiz. Espero seu comentário. Então por isso, nesse, é, por agora nesse vídeo é isso. No próximo vídeo nós vamos falar mais a respeito do próximo capítulo de da Bíblia, do próximo livro da Bíblia. Então até aqui é isso. Agora eu aguardo seu comentário, sua observação a respeito disso, que esta é a minha observação a respeito dos textos de Gênesis. E no próximo vídeo nós vamos meditar no próximo livro da Bíblia. Tá OK? Então até o próximo vídeo. Um abraço e que a graça e a paz do nosso Salvador estejam contigo. Até mais.